Você tá chonado aí, hoje. Aí, ó, nós tá um doido aí, na já de buia. É, o senhor tá bonzinho, meio tranquilo? Com a, a graça Deus. de Deus. Então tá bom. De e as facas, os punhal, tá só catando. Só é, tá catando lá. Ô, oh, ele, ele tá cortando faca e fazendo uns trem bonitos ali com machado. Quem é? O, o Johnson aqui, um colega meu, ó. Olha, ah, eu tenho que ver, velho. Essa, essa coisa aí, ele corta ela rentinha aí, ó. Ele tá fazendo um servição. Você precisa ver que espodão que ele fez esses dias aí, que você precisa ver que show, ó. Mas eu não conheço ele, Ué, é só você parar aqui, ele tá ali, ó. Aí, não tem esse carrinho aí? Sei. Ele tá ali dentro ali, ó. Eu, eu, Se eu você vou... ver as facas nos falcões que ele tá fazendo, você fica bom de ver. Eu vou lá ver então. Passa eu... servicinho eu... pra ele que dá certo. Eu vou virar aí e vou é. lá. Ele tá aí, ó. O homem, o homem é fora de ser. Você não tem pedaço de pau bom aí, não? Tem? Pedaço de pau bom, não? É pequeno, fazer um cabo de faca, vocês trabalham com o que? Trabalham com o que? Trabalham com construção. Construção. Construção civil? Isso. Amou a boa dona aí. Uma que eu fiz tá lá no Serjão. Né, Ô, mas ele é caprichoso, coisa. aí. Tá, então Sim, eu, tá. eu falei... Eu comecei... Abre lá, atrás e coloca do lado, lá da minha cadeira, lá. Eu comecei a mexer, mexer, tal, tal. Falei, Mas é isso aí faz assim. Até... Ontem Eu levei um machado lá para o menino. Eu vou pôr em cima dessa cadeira. Assim. Em cima da cadeira não, coloca debaixo dela oh, em fio. De um, então... um jeito aí. Eu aprendi a. Eu vou pôr em o cima que que dela. O que a gente faz com aquela lixinha? É. Depois como é que você vai é. tirar? A lixinha de. É de madeira? Certo. Fica é de madeira <risos> para molar, para polir, para tudo é ela. Aquela lixa. Oh, e pra cortar, corta tá tá é com o disco, Eu né? Eu achei interessante. Você começou agora esses dias? É, eu fiz duas ah. e fiz esse machado. Falei, dá certo, Fica... Aí fiz um, uma foi sona grande. É. Aí eu cortei ela, deixei, amolei certinho, dei um pouco. Aí isso aqui veio com uma foi. Ô, Sérgio. Ele veio com uma foice isso aqui. Falei, deixa eu fa fazer um. O que, que eu fiz pra você mesmo? Nem tô eu lembrava. Ô, Sérgio. Eu fiz pra você mesmo, que eu molei lá e... Um fa... Como é que fala? Um facão de uma foice. Um facão não. É um facão de uma foice, um negócio assim. É. Aí, ele pediu pra mim molar, eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui. Aí eu cortei a foice, falei, vamos cortar isso. Eu cortei, e tal, tal, ficou três chique, né? Você cortou, você tem máquina de corte? Tem, tem, tem a policorte. É. E... Eu vou, vou mostrar pra você o serviço que eu...